E eu fui vendo tudo isso como menino, né? Aquela coisa toda uhum. se transformando, a minha cabeça se transformando, eu querendo entrar nisso, mas não estava preparado uhum. ainda, não estava pronto. Uhum. Né? Arraes, logo depois, que era um, uma das tendências do Brasil, uhum. né, e, e estéticas do Brasil, que é a ele argentino, é, mas coreografou toda essa transformação do Balé da Cidade de São Paulo, que era uma companhia clássica, e se transforma em uma companhia é moderna. Uhum. Não é? E o Arraes teve presente em tudo isso, capitaneado, que dirigido. Que foi o que tu pegou a parte, o a companhia já na versão moderna. Sim, moderada. sim. E, mas quando ela se transformou ela era dirigida pelo gaúcho Antônio Carlos Cardoso né? que é. era casado com Iraciti Cardoso uhum. né? e os dois promoveram, a promoveram uma revolução na companhia do, do balé da Cidade que era clássica uhum. né? Pensando em nomes como Ivonice Sati dançando nas pontas, a própria Iracity dançando nas pontas, uhum. e eles montando o um repertório, é? e há uma ruptura. É? Vem o Arraes, começa a montar trabalhos, cenas de família, começa a, a trazer uma, uma escola argentina de, de, de, de, de dança. É, contemporânea, já, uhum. né? pensando em dança contemporânea, e cria uma série de coisas. Nisso chega ah, é Vitor Navarro, que uhum. entra também nessa história e começam a criar um, um novo coreó um coreógrafo que dançava no balé estágio, não é? mas que vai ter, a através do Antônio Carlos Cardoso, vai ter a primeira experiência no balé no, no